Uma organização criminosa tomou conta da cidade e deixou todo mundo com medo de sair de casa. A polícia não consegue reagir porque quase todos foram comprados pela gangue e os que não se venderam estão com medo demais para fazer alguma coisa. Cansados da situação, três policiais abandonam suas carreiras e partem em direção para acabar com a gangue. Eles são Adam Hunter, Axel Stone e Blaze Fielding. Streets of Rage. e ação saudação internauta seja bem vindo eu me chamo André e você está no obliterando jogos hoje vamos jogar streets of rain Se você quiser uma análise completa do jogo, vou recomendar aqui um vídeo do canal Sega Retro BR. Vou estar deixando o link na descrição do vídeo e também na tela final. Valeu! O oh, cara que é isso, um clone do Liu Kang? Inscreva-se e ative as notificações. É de graça, é só clicar aí no sino e ficar ligado. Cuidado com esse chicote. Vou nela. Vou nela. Isso. Vai da frente. Eu sou a lei. Toma venham, venham seus vagabundos, toma palhaço, isso, vocês vão conhecer o chão, Maldita! Vai dar chicotada na sua mãe! E agora vamos para o chefe! E o oh, cara aí? Vamos acabar com ele agora!